E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e hoje, hoje cara eu estou um pouco malandrinho <risos> Eu decidi cara, eu acordei com uma vontade de trollar alguém, aí eu pensei, Batalha 2 vs 2 né, por que não? É válido ressaltar que eu não estou falando dos torneios, dos desafios, mas sim da Batalha 2 vs 2 ali normal cara Eu decidi trollar, eu vou montar um deck troll aqui e, mano, vai ser muito engraçado isso, vai ser muito engraçado isso Então sem mais papo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, cara, deixa o seu like Se inscreve no canal se você, aí atrás, não é inscrito E eu vou mostrar o deck pra vocês agora Ó, esse é o primeiro deck que eu montei, é com lápide, cabana de bárbaros, cabana de goblins Os goblins lanceiros, goblins normais, os guardas, barril de goblins <risos> e torre bomba, mano Cara, esse deck... Mas enfim, enfim, e o segundo deck que eu montei é um deck de feitiço, né? Com relâmpago, tornado, fúria, veneno, flechas, gelo, zap e bola de fogo. O modo de batalha 2S2 eu acho que não tem muito problema pelo fato de que o cara não vai ter nenhum prejuízo, né? Ele simplesmente vai ter ali uma partida perdida, será? Vamos ver, cara, vamos ver isso agora aqui no jogo. Ó, chamei uma partida rápida aqui, já deu certo aqui, vamos ver. Com quem que a gente vai jogar? Estamos no parquinho da Peca Arena 4 E o meu parceiro é o Pan Bizito É isso mesmo Estamos jogando contra o Nael e o Benjamin Ó, oh, o cara já chegou bem Eu vou chegar metendo bola de fogo Zap E veneno aqui Ale, rapaz Tu acha que é o okay? quê? Tu acha que é o okay? quê? <risos> os caras, os caras Vou tacar um zap aqui no cara <risos> Acabei de tacar um zap ali Beleza, cara. Tamo junto. Vai lá, eu vou tacar o... a fúria aqui e esses goblins vão lá dar dano pra caramba. Não deram aquele dano que a gente esperava que, da... que ia dar, né? Fúria ali. Agora eu tô aqui só com o tornado, esperando o cara tacar alguma coisa no nosso... Vai ver. Vai ver. Eu vou tacar flecha em cima disso. Taquei flecha vocês acham que o quê? Não! Não! Ai, não era pra ter vencido. Calma aí, calma aí, calma aí, meu parceiro. Relaxa aí, relaxa aí que eu vou congelar todo mundo. Congelei todo mundo até a hora agora, querido. Não tá. Eu acho que o cara tá me trollando. Eu acho que o meu parceiro tá me trollando. Só pode porque. Ó, <risos> oh, vou tacar o veneno aqui. Vai lá, veneno. Ó, oh, parece que nós estamos. Acho que é uma trollagem dupla, gente. <risos> Nunca deu tão certo isso, cara Nunca deu tão certo isso Ó, eu quero que o meu relâmpago Chegue aqui que eu quero tacar uma relâmpaga Relâmpia, sei lá Vocês entenderam Uou, ganharam da gente Por que será? Alguém me explica isso? Por que, que ganharam da gente? Eu não sei. Mas obrigado, Pano Basito, por me aturar nessa partida, né? Desculpa, mas enfim, é uma trollagem! Vou chamar outra partida aqui. Vamos ver jogar uma partida rápida, é isso aí mesmo. Quem vai ser o, o cara dessa vez? Agora eu tô jogando com sei lá o quê. É uma pessoa. Alguma pessoa. Algum é ser humano aí. Eu vou chegar... Não, não vou chegar não. Vou esperar o cara atacar. Ó, eu vou tacar o meu relâmpago Não vou não, calma aí Deixa o cara chegar mais perto Vou tacar aqui mesmo Ale Ale, ó, agora vai dar certo Nós vamos vamos levar ainda, ó Vamos levar ainda, vai lá, vai lá Ó, vou congelar a torre dele pra ele deixar o meu O, meu... o nosso gigante bater, não é mesmo? Agora eu vou tacar um tornado aqui e esse tornado vai acabar com toda a horda. <risos> Mano, tá dando certo a nossa trollagem. <risos> ou nós estamos jogando com, com os caras bem ruim, ou tá dando muito certo. Vou deixar um pouquinho ele carregar aqui. Ó, o cara atacou. Eu vou esperar aqui pra atacar o, o relâmpago aqui, ó. Ale! eu Acho que vai dar bom. Não vai? para o zapzinho aqui. Vai, cara, faz alguma coisa, não deixa essa P.E.K.K.A. chegar. Mas enfim, por enquanto estamos na vantagem, né? Esse deck troll não tá tão troll assim, não é mesmo? Ó, vou tacar uma bolinha de fogo ali, que é pra dar uma acalmada, levar na nossa torre, mas calma aí. Calma aí, calma aí, taca alguma coisa, meu querido. Ó, eu vou tacar essa fúria aqui que é pra, tu, que é pra essa bruxa ficar furiosa. A bruxa furiosa. Ó, oh, ó. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não sei o que eu faço. Vou tacar flecha. Taquei flecha. Beleza, essa flecha vai dar conta do... Ó, oh, vou tacar. Agora nós vamos levar essa parada aqui. É isso aí mesmo, cara. Essa era a ideia. Ó, ó, ó. Vou congelar a parada toda. Congelei. Agora os... Os esqueletinhos vão fazer a festa Chego lá, chego lá Vai lá, vai lá os esqueletinhos Ai, não chegou Tá aqui a fúria <risos> Agora, eu devo esperar o meu relâmpago Eu vou... Eu vou... Tacar flechas aqui E aqui eu vou tacar o veneno Eles levaram! Queridos, parem! Mandei ali um joinha pros caras Desculpa aí, meu querido amigo Sei lá o que Mas é nóis Agora eu vou usar o segundo deck O deck ali de lápide com cabana de não sei o que Com várias cabanas E o negócio é doido esse meu deck Ó, estamos jogando com o Via Vá, vá, sei lá Ó, o cara chegou botando isso aqui Eu vou chegar já metendo aqui meus goblins A cabana aqui atrás, né O negócio vai ser cruel Desculpa, meu querido, mas o negócio vai ser cruel Ó, vou tacar os goblins aqui também Os outros Tudo que é goblins, tudo reunidos Opa, já era Já é os aqueles goblins ali né? Mas tudo bem. O cara, Meu Deus, não sei o que está acontecendo hoje. Eu tô sendo trollado. Eu vim trollar e acabei sendo trollado. Estão vendo isso? Ó, vou tacar a lápide aqui no meio. Que é para pra lápide mandar aqueles esqueletinhos maroto, não é mesmo? Não sei porque eu falei a palavra maroto. Não se encaixa, mas tudo bem. Nós estamos sendo trollados, gente. Vocês estão percebendo isso? Não, os caras lá estão tá com flash, estão com tudo. Queridos, aí não estão. Joguem, queridos! Ó. Ó, oh, beleza, por enquanto tá tudo certo. A nossa trollagem está funcionando. É, eu quero tacar aqui essa cabanita aqui. Meu querido, para de tacar goblins aqui, que o goblins é com nós. Nós somos donos dessa parada toda aqui. O negócio vai ser difícil pra vocês. Eu só tem uma coisa pra agormentar. Nossa, falei bem agora, né? Vou tacar a lápide aqui normal aquela lápide pra fazer o sucesso todo. E eu vou tacar aqui os goblins lanceiros, que é pra acabar com aquela peca. Ih, tchau, mini Desculpa, mas é nossa essa Essa nós vamos levar Tenho certeza que esse deck troll aí é pra matar a palma Eita, os caras estão com deck troll também? Não? Não sei Vamos ver Ó, ó. Eu vou tacar aqui os guardas Que eu gostei dessa carta porque eu ganhei há pouco tempo Que eu não tinha Então eu vou tacar essa parada toda Vamos brincar aqui Ó, os caras atacaram Spark Os caras atacaram Spark Eles estão doidos achando que vão ganhar de nós com esse Spark aí Vão nada, vamos levar uma torre agora Rapaz Ó, ó, ó, ó, ó, ó Achei, eles vão ficar ali focados no esqueletinho Vou tacar o barril de goblins aonde? No Spark? Sai fora, querido Spark Vou tacar tudo aqui Vou tacar aqui também Não, brincadeira Tu tá de brincadeira comigo? Eu não taquei a torre bomba até agora Eu tô pensando em tacar uma torre bomba, hein O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Nós vamos ganhar esse cara aqui agora Esses caras, esses queridos Ó, oh, é agora, é agora que nós vamos mandar ver É agora, esse Spike nem vai chegar na nossa torre Falta pouco, falta pouco Vou tacar aqui os Goblins de faquinha Que eu não sei que vão servir agora Mas tudo bem, taquei, deu Beleza, levamos, levamos Levamos com deck tro da trollagem? O que você acha de mais trollagens aqui no canal? Essa trollagem ainda foi pequenininha, perto das maldades que tem aqui, ó. <risos> Era pra ser um, uma risada maligna, mas, mas acabou sendo, sei lá o que. <risos> Gente, levem tudo na esportiva, viu? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, que é muito importante. Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um. E o doador da chegada. <risos>